Vista. está mais alto que os é voando. Aqui, Fino, tá mais alto que o ah, vento. Ó, o me ouvir, tenho muito comprar, dizer que oh, menino. Sorte! Ó, logo, ó, ó, ó, o capacete que o Brian, Ó, <risos> o capacete aí. Tá, ó, o capacete que o cara me arruma. <risos> Porra, Brian, foda, hein, oh, Vai ter que ir um tocando aí no tanque. <risos> ó, o pneu da motoque. Não, e ó, o capacete que o cara me arruma. <risos> o capacete é o melhor. Olha, <risos> <risos> ó, ó. Oh, <risos> Eu uhum. só de carona, né? Já faz mais de um ano que eu estou viajando só de carona. Né? Aí, às vezes, eu pego uma carona em algum determinado ponto da estrada aqui, cara. O pessoal fala, puta, passei é de novo aqui. <risos> já marca ponto, Mas, né? já. já. Já até sim, sabe o que está tá vindo, falei, <risos> puta, mano. É o... É o banquinho do município. É, é o Flávio tô... que está vindo, tá ligado? Estou nem acendo com a mão, mano. A coveja está encostando. Como é ser da vez? Ó, a linha vai ser um flip varando a base do spine menor. Um kick na 45. Ó, que é backside flip no chão e um back tail no caixote. Ó, então, o final vai com na back tail se... ainda. É, na sequencinha. Quero ver esse back <risos> tail aí na linha. Vai tocando ela naquela rua da é entrada mesmo, ela Não entra pra lugar nenhum, que eu não vou saber onde você tá depois. Apesar que não tem o um telefone. Aí eu vou na caminhada até pegar uma carona e a. sei lá. Eu. Eu, eu lá. Pode Brasil, uhum. Checa, um pouquinho para cima ali. Eu te espero lá. Não deu pra chegar. Mm -hmm. né? Tava vindo, ele furou pneu da moto. <thus vague buns> <f chưa> Tem uma coisa no mesmo tanto? O que vai para lá no trigo depois? que aconteceu? Lá dentro da área isso aqui é o que você tá descartando já. É. Esse aqui tá usado. ele cheiro, De um dia pra cara. Irmão, valeu, hein? Valeu, irmão. Obrigado, hein? Obrigado, tchau, tchau. Valeu. Do nada. Não, eu falei para você, vai ter tem que pôr na mochila, aí. Já vai direto, direto, direto, assim. As manobras vão voltando, né? Ah, um frio Você tem a base do frio Pra você poder colocar e executar esse flip Onde você quiser, no quarto, na né, 45 No gap, na escada, na, nas transições No chão, seguro Você consegue colocar esse flip Em outras manobras Você deu uma motinha? Cadê o braço do papai? Eu quero uma batuca, não filho Ah, tá bom! <risos> Tá tudo bem com você? Tá. Sério? Sério. Faca aí então. Tá lá, mano, dá um sorrisão com a câmera. Dá um sorrisão com a máscara. Aí ó, por que eu tô correndo aqui? Obrigado, hein? Tu tem, hein, Brady? de de moída com purê de batata, hein? Ficou esse batom, ele é diferente, esse batom. Isso, mas não é mega e alta com a lei, velho, deixa eu ver. Um corretinho. Olha Ó, agora tá ganhando forma, hein? Não, olha só, ó. Massinha de modelar, cara. Viu? O restinho que fica grudado na panela é sempre o melhor, mano. Não, está maior concentração. <risos> o que é seu é seu, o que é meu é meu, e o que é dos outros é dos outros. Pode pegar coisa dos outros? Não pode. É... Oi, Lara, você não comeu chocolate? Não, não joguei. Tem certeza? Partiu? Onde a gente vai agora? Vai pra Santa Cruz fazer uma sessãozinha de skate. Ah? Vai. chama! So <música> Flip varando a base do Spine menor Um kick na 45 Olha que é backside flip no chão E um no cabelo Peace, I gotta for what you gave You claiming I'm a criminal and you the one that made me. They got me trapped in this slavery, now I'm lost in this holocaust setting for my grave. G I told Sam he could fuck the war and got a busted jaw for saying fuck the law And if you wonder why I'm mad, check the frackle What's the nigga gotta do to get respected, sometimes I think I'm getting tested if I don't say yes, a nigga's quick to get arrested. That's the reason I stay cested. I keep a vest on my chest in case the cops are getting restless. Walk around, wrecking the lights shit up. this just my life as fuck. <laughs> Papa Ne-